O que significa poder caracterizar? Então, é, o poder de caracterização nada mais é do que a gente transformar, né? E nessa data de hoje, no dia do Halloween, nós resolvemos transformar todos os alunos que irão fazer uma apresentação aqui e daí todos saíram caracterizados, transformados de bruxas, zumbis. Qual a sensação de cuidar em detalhe cada maquiagem? A sensação, primeiramente, é maravilhosa, né? Mas só a gente ver as nossas alunas produzindo tudo o que praticamos em aula é recompensador. Muito obrigada pela sua participação e desejamos um bom Halloween. Muito obrigada, obrigada a vocês. Qual a expectativa em participar desse evento Halloween? A expectativa desse evento, é, além de, fazer, de sermos do curso que eu participo, que é o do marketing, né, ali do anexo 3, nós vemos aqui para enfatizar o Halloween, né? E que a partir desse mês, desse ano de 2014, vem acontecer outros, né? Dessa data comemorativa. E, como sendo o curso de Marte, a gente veio para promover o evento mais um pouco, na parte de. Divulgação, na parte das, das postagens das fotos do evento. Né? Então, assim, a expectativa é muito grande. Esperamos que no próximo ano se tenha um aumento significativo do, do ano que está sendo hoje, que está sendo iniciado. A celebração em participar com fantasias, o que significa para você? Bem, a celebração com fantasias significa uma descontração, né? porque nós sabemos que é somente um ato simbólico. É Verdade, apesar de tem pessoas que fazem isso de uma vida, né? Nós sabemos disso, né? Mas nesse momento é somente para a celebração e no final de tudo, alegria, né? Alegria com é a entre os amigos os pessoais, né? E todo o anexo, né? Não só do, do anexo 3 que nós participamos, com todos os anexos, o 1, o 2, enfim. Né? Muito obrigada pela sua participação e um bom Halloween. Vocês também. Até a próxima. Obrigado. Arrepiante. Chocante.